E aí rapaziada, suave, que eu sou o Titi, mano, trazendo mais um videozinho pro canal. seja, todos bem-vindos mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje, galera, eu trago pra vocês um videozinho aqui de DD Tank, meu serve Triketch. Se você quiser jogar, o link tá na descrição. Mano, se você for novo aqui, já vai se inscrevendo, deixando o seu like, ativando o sininho de notificação porque é muito importante. E também comenta pra mim saber que você existe. Hoje eu vou fazer uma zoop aqui de madrugada, beleza? Então vamos upar a continha aqui de madrugada que é bem top mesmo Tá tendo evento limitado aí, eu já vou mostrar aqui pra vocês Tá tendo evento aí, ó Vem aqui, galera Evento 1 E evento surpresa, eu acho que é, mano Não, evento surpresa, pra falar a verdade Foi dia 15 que lançou E a gente tá no dia 16 que eu tô gravando esse vídeo e vou começar a upar a conta Eu upei a conta, galera Eu tava upando a conta, mano Mas esqueci que De gravar, por falar a verdade, né Daí eu decidi gravar agora Daí vocês, eu coloquei o de aqui na roupa um Gold na arma Mais 7 aqui no dom E 11 na roupa aqui O que, que vocês acham? A continha tá bem forte, eu acho, mano Do level 3, 33 Eu nem comecei a fazer quase nada, né, mano Tá ligado? Agora que eu tô começando a upar de verdade, tô dando umas upadinhas aí, mas se vocês estão tiver estiverem gostando desses vídeos de no server do mano, então não esquece de deixar o seu like e seguir o vídeo até o final, porque eu vejo que muita gente não assiste o vídeo até o final, eu falei, era pra falar assistir, né, assiste o vídeo até o final, né, galera, então assiste aí, mano, porque é muito importante, Daí eu tenho fazendo um vídeo aí pra vocês sempre. E se eu bugar um pouco aqui no que que eu falar, é porque tá de madrugada, daí você tá ligado. Quando tá de madrugada, a pessoa tá com sono, querendo dormir e dá um bug mental nela. Pelo menos pra mim é isso, né? <risos> Mas enfim. Mano, eu vou fazer essas práticas aqui, né? Espiritismo, pra falar a verdade. E colocar mais cinco aqui. Pra ver quanto sou eu vou conseguir pegar de FC. Meu objetivo é colocar gold na... Pelo menos um chapéu lá, né, mano? Colocar Gold no chapéu, aí pega um UFC de boa Vou colocar esse colarzinho aqui galera Aí pegamos mais um K de fc um não, mais 10 K de UFC Vou abrir esses VIP aqui também de moeda Pra ver se vem alguma coisa boa Vou colocar uma musiquinha de fundo galera para quando abre elas todas Beleza, a única coisa que eu vou aqui é o fogo intenso. mas só vender. Aí beleza. Vou aqui nas armas. Vou ativar o fogo intenso. Pegar mais um FCzinho. Quase peguei mais, mais um K Fc, né? Mais 10k de FC por favor, né? Mas beleza, deixa eu ver isso aqui pra upar isso. Então, vamos upar aqui. Coloquei nível 4. Aí sim. Que usa nível 40? Tem um XP aqui, mas eu acho que não vou usar eles, não. Deixa isso. Não é isso para depois. Em 500 XP, Deixa para depois Vou ficar nesse nível aqui por enquanto. Aí fica melhorzinho, né, para fazer uns PVP gravar uns vídeos aí e é isso aí né galera se estiver curtindo aí eu tô falando baixo porque o povo tá dormindo aqui mas se estiver curtindo deixa o like para ter mais videozinho de evolução de madrugada aqui tá ligado não tem talvez do tem lá no ferreiro aqui no ferreiro fecha aqui vem aqui nas pernas. não apareceu mano Beleza Muito estranho, deixa eu ver o que tá acontecendo Hum Tô pensando em alguma coisa para vender aqui Não vou vender nada, não. Né? tranquilo é eu vou ir aqui na minha sociedade pra ver se tem alguma coisa lá pra tá arrumando aqui, aqui ó aqui pode ir pra lá Você pode vir aqui pra cá só tem um mesmo já vem isso aqui Pode dividir. dividir isso aqui é, 100 hum, Beleza vou Dividir de novo Porque não deu certo hum, Beleza Dividir aqui, deixa eu colocar aqui Tranquilo né galera, eu vou aqui né mano Pra usar esse xp Primeiro vou no treino aqui Pra colocar aí o país aqui Depois eu vou ir uns PVP para mim conseguir cupom Mas PVP eu não vou gravar não, galera Que eu quero fazer eu só ganhar cupom O objetivo aqui é só upar a pontinha mesmo Pelo menos tentar, né, mano Vamos dar um pequena pontinha Deixa eu ver que nível que eu tô eu peguei nível 40, vai dar pra usar isso aqui, eu acho Opa, esse sim Vai me encantar aqui, né vou Encantar tudo aqui, certinho Eu vou colocar uma música aí pra Encantar tudo, né Ah, eu consegui colocar pelo menos nesse daqui Agora eu já posso passar pro outro pra upar Aí tá de boa, mano Tô conseguindo upar devagarzinho As coisas estão indo Fluindo devagar Aí sim, mas pelo menos que vai tá upando na conta, né, galera A conta não vai ficar parada Tô focando nesse tank aqui porque o DD Tank é leve né, mano Não trava aí, muito bom Por isso que eu foco nesses Tank assim e o link tá na descrição pra quem quiser vir jogar Deixa o like no vídeo também, não se esquece disso Porque eu sempre peço só no início, depois eu esqueço de pedir E as pessoas não, não deixam o like, daí complica com meus amigos Mas enfim Deixa eu ver aqui se apareceu, aí beleza Mano, quase 600k galera, na moral, tá bom hein tá... Não, pra mim tá bom né mano Porque tipo assim, eu tô upando free, sem nada só, só na raça mesmo tá Então tá legal Beleza Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui Posso abrir isso aqui né mano Deixa eu ver o nome disso Pra não ficar falando isso aqui Pedra mágica aleatória Beleza, vou abrir aqui Eu vou upar aqui, né, galera que, Tipo assim, é melhor <risos> Beleza, né, galera Consegui pegar aqui, quase 600k aí, né, mano Meio milhão, né, pode se dizer Falta bem pouco pra pegar um milhão hum, Tranquilo Deixa eu ver o que mais que eu posso upar aqui Pra conseguir pegar esse um milhão de FC Deixa eu ver aqui Hum, tenho nada aqui pra tentar upar hum, Acho que não vai dar pra upar Ah, vai dar pra pegar esse UFC Esse FC, mas não vai dar pra Upar a continha mais não então assim, vou pegar mais UFC O máximo vai ser 600 Mas enfim Pelo menos, mano, nível 40 600k, tá bom o Navegador, tive de relogar E Tal, né Agora voltar vou o pano. O pano não, né? Talvez na carta aqui. um lá. Opa, preciso de cupom. <risos> Peraí, eu vou mais uns PVP aqui. Mas eu não vou gravar não, porque... Tava travando, mano. Nem a internet. É o PC. Então aguenta aí que eu já volto. Vai tapar o palpete aqui também. Vou botar okay, em nível 40. E muda quando chegar no quarenta. Legal, acho trinta e aqui. Isso aqui. Aqui. Aqui. Aqui. Aqui. aqui. Boa. Nível e que eu posso fazer aqui pegar e colocar a do aqui que o pátio beleza vou mais uma Opa. Ah tá bom né galera eu ia pegar aí o aqui né mano e aproveitar pra atualizar Faça isso offline pra quem curtiu o vídeo mano Não se esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal se for novo no Próximo vídeo eu trago mais evoluções pra vocês madrugada Então é isso aí Espero que vocês tenham assistido até o final Tamo junto Um abraço senhor Tchê e segue nas redes sociais que jogou esse Dank link na descrição Tamo junto Falou You go down there, I feel you go down. Yeah, down, and I.